Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa de hoje, é, do projeto Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, existente há mais de dois anos, e que tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. O projeto conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede. Para acessar os nossos materiais, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Essa série de programas ela é exibida quinzenalmente às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que no mês de agosto tratou do tema Juventude, Cultura e da Luta dos Estudantes. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT, no Instagram do Reconexão. E o nosso programa hoje recebe a Secretária Nacional de Juventude do PT, Nádia Garcia, e Emerson Alcalde, um jovem que nasceu e vive na periferia de São Paulo, graduado em teatro, ele é slammer e autor de livros, é, de vários livros. E também vice-campeão é, da Copa do Mundo de Slam de Paris, de 2014. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Emerson. Tudo bem com vocês? É, eu gostaria de iniciar aqui o nosso bate-papo pedindo para vocês mesmos é, se apresentarem dentro desses temas né, que a gente vai conversar hoje, dentro do tema juventude, cultura, e da Luta dos Estudantes, começando pela Nádia. Oi, Rose, tudo bom? Oi, gente que está nos assistindo e que vai nos assistir ainda. Oi, Emerson. Eu sou a Nádia Garcia, sou jornalista goiana e a primeira jovem mulher negra a ser secretária nacional da Juventude do PT, também primeira LGBT a sentar nessa cadeira dentro do nosso partido e, claro, uma jovem de periferia, que filha de professores, neta de professores, que viu na educação e também na política uma forma de transformar o mundo para aquelas e aqueles que são iguais a mim. Pode falar, Emerson. Olá, tudo bem? Rose, Nádia, prazer estar aqui com vocês, né? Uma reconexão uma periferia. É, sou Emerson Caldi, eu sou da Zona Leste de São Paulo, cria do Cangaíba. Hoje moro na Coab 1, Arthur Alvim, lá de Itaquera. É, atuo na cultura aí desde a minha adolescência, através do hip hop. E foi ali que eu conheci as políticas públicas, é, engajamento é, social racial. É, dentro do hip hop de periferia, né? E sou filho aí de pais operários, né? meu pai era sindicalista, no norte do país que veio para cá então a vida é melhor. Então também em casa tive um pouco aí dessa relação com as lutas é, sociais, né? E hoje atualmente eu atuo mais no slam de poesias, né? Faço parte do coletivo Islam da Guilhermina que há 10 anos desenvolve um projeto de leitura e escrita é, que tem um foco maior na juventude periférica é, daqui da cidade de São Paulo. Obrigada, Emerson. Eu vou começar é, emendando o né, que você está falando sobre o Islã, é, pedindo para você é, contar um pouco de como, como os slans têm é, é, influído na, na vida dos jovens é, como forma de expressão e também é, se, se tem um grau de politização nessas, nesses eventos de Islã e de que forma isso pode ajudar os jovens a superar os desafios que se tem hoje né, para a juventude. Sim. É muito interessante que eu acabei de refletir sobre isso, né? escrevi um artigo que vai sair na revista é, desse mês sobre esse tema. É assim, O Islã, curioso dele, que as pessoas né, veem hoje ele, e já imagina ele politizado, né? E todas essas questões. Mas o Islã nasceu de um modo mais simples, gênio. Mas ele nasceu com o propósito primeiro de democratizar a literatura. Já é grande coisa, né? Ela está já numa elite é, concentrada numa região muito específica das cidades, das metrópoles, uma classe social, um gênero, uma raça, né? A gente sabe tudo isso. Então esse cara inventou o, o Max Beach nos anos 80 de Chicago. Ele criou é para democratizar, né? mas com o tempo né, as comunidades negras e latinas começaram a se envolver no islã e consequentemente começaram a trazer temas que são pertinentes às comunidades, né, que vivem no caso nos Estados Unidos é um problema de ser um latino ali de ser negro, de ser é, de estar no lugar fora do seu lugar de nascimento né? o que tudo isso implica então o islã passou a ser um lugar mais de concentração política, com a chegada dessas comunidades. E no Brasil também chegou com o propósito também de divulgar o Islã, né? Divulgar a poesia, a literatura. Mas aos poucos, né? Isso foi em 2008, é, começou a ficar mais político, começou é, a chegar mais na periferia. E aí, chegando na Zona Leste, na Zona Sul de São Paulo, em contato com os outros movimentos sociais, o Islã foi se engajando, foi bem aos poucos. E aí o país também foi mudando muito, né? 2013, depois 2016, aí, em 2016, principalmente, o islã deu uma, uma virada radical é, na questão política. O público jovem começou a ser maioria dos islãs e as poesias passaram também a ser temas mais fortemente ligados à política, né? A esse golpe de Estado, né? A, a política de direita, é, massacrando as pessoas. Então, eu vejo muito a... Pessoas muito jovemzinhas de 13, 14 anos, muitas vezes, refletindo o país, né, refletindo a sua condição ali de um modo muito politizado. Fico muito surpreso com isso, de ver essa molecada, e aí um vai influenciando o outro. Né, que os slams, eles são é, essas práticas que ocorrem geralmente em roda, é, perto de alguma estação, de metrô, terminal de ônibus, então aglomera muitas pessoas que vêm do trabalho, e vêm da faculdade, da escola, e a maioria são jovens que declamam as suas poesias. E eu vejo que, quando eu estou ali, eu falo assim, olha, esse país tem jeito, né dependendo dessa molecada tão engajada, né as minas, o feminismo, a questão LGBT, racial, tá tudo ligado, né tudo entrelaçado ali no tema da política. E eu vejo eles muito próximo a isso, debatendo o país de uma maneira muito séria e muito avançada. Então, a juventude do Islã, eu defino aí, é o meu título do, do artigo, é Islã, é uma poesia, uma juventude politizada. Né? Acredito, sim, que a, essa molecada que está tá chegando, é, se envolvendo na política partidária também, é, vendo que é importante o voto, a representação, de também se, é, se candidatarem, então, estou vendo um movimento muito grande aí nos slams de ruas. Obrigada, Emerson, pela sua explicação, até, né? Porque eu acho que nem todo mundo sabe o que é um slam. Foi muito interessante você contar a história, como surgiu e como se desenvolve hoje, né? Na, nas é. cidades de São Paulo, principalmente, tem vários, né? E eu queria aproveitar isso que você está falando, né? Você falou sobre, sobre os avanços que aconteceram nessas pautas, né? LGBT a mais e e nas pautas da, das mulheres, e nas pautas do movimento negro, e que, é um, de certa forma, é um, é um contrassenso com o que aconteceu na, na política institucional nos últimos anos. Né? E foi um, um retrocesso tão grande, ao mesmo tempo, teve um, uma, um desenvolvimento grande dessas pautas. Eu queria falar para a Nádia, falar um pouco como que ela vê é, a juventude dentro desse contexto no Brasil hoje. Oi, Rose. É, você fala dentro do contexto do Islã ou da... Não, da... dentro do contexto do Brasil mesmo, que houve um retrocesso institucional é. muito grande e, ao mesmo tempo, um avanço muito grande dessas pautas, que parece que elas não eram tão faladas, né? Eles passaram a ser muito faladas, como sempre certeza. na pauta. Com certeza. A juventudes. Brasileiras avaliam o nosso nosso último período histórico, né? Vamos contar os últimos seis anos desde o golpe como um período de extrema tristeza e destruição do que eram nossas políticas públicas, do que eram nossas perspectivas, né? Nós conseguimos eleger o maior inimigo das juventudes da história para presidente, que desde seus discursos de candidato já deixava muito claro que via nas juventudes não cidadãos de direito, não o futuro social e profissional do nosso país, mas mão de obra barata, custo para o país e, principalmente, baderneiros. Né? Nós, enquanto jovens, nos auto intitulamos revolucionários, acreditamos que é essa ousadia da juventude que tem o poder de transformar conjunturas de mudar totalmente os rumos de um país, mas nos últimos anos, com os dois últimos presidentes golpistas que nós tivemos, a juventude foi tratada como terrorista, foi tratada como baderneira, como um risco à paz e ao progresso do país. E com isso a gente teve uma grande perca de direitos na cultura, a gente perdeu na educação, com o teto dos gastos, nós perdemos com a reforma do ensino médio, nós perdemos com todas as reformas que foram aprovadas, com as PECs que foram aprovadas e tiraram de nós, juventude, o direito de poder ter um trabalho com carteira assinada, de poder ter um primeiro emprego que também nos traga direitos trabalhistas. Nós perdemos quando nós falamos da saúde, porque os investimentos na saúde da juventude foram quase que tacados no lixo, com isso nós temos uma juventude hoje, pós-pandemia, onde a depressão toma conta de quase todos os jovens, onde a escola passou a ser local de visitação, porque com os pais sendo mandados embora do serviço ou morrendo por Covid, esses jovens tiveram que evadir das escolas e universidades para ir trabalhar como entregadores de delivery. Nós temos uma juventude que não tem perspectiva de estudo, que não tem perspectiva de trabalho, que não tem perspectiva de felicidade, Hoje, mais de 60% dos jovens brasileiros pensam em sair do país, porque eles não veem aqui a possibilidade de um futuro. E as eleições desse ano são a nossa esperança para poder mudar isso. né? Então, o último período tem sido extremamente tenebroso e tem tirado de nós a vontade, inclusive, de construir mais, porque tudo que a gente constrói, acabam tirando, mas agora essa juventude quer dar a volta por cima ela quer construir sua própria história, ser protagonista do próximo período, e as pesquisas eleitorais, eu sei que, acho que essa pré-campanha já deixou isso muito claro, né? uma juventude que não quer ser mais telespectadora, que quer de fato dirigir os rumos do país, tem se posicionado muito a esse respeito. Obrigada, Nádia. Eu vou agora perguntar para o Emerson, é, um, um dos pontos mais atingidos né, pela destruição provocada pelo atual governo foi justamente a cultura, né, que é a sua área que você atua. É, você acha que uma valorização da cultura pode também significar uma inclusão social para a juventude, do ponto de vista de renda, de trabalho? Como que você vê essa, essa questão dentro do mundo do Islã, por exemplo, que eu acho que você conhece mais? É. É, antes da pandemia, assim, né, a gente tinha é, uma circulação muito grande de poetas né, vendendo seus trabalhos. Né? E, com a pandemia, eles ficaram sem renda. Ficaram quase dois anos, muita gente sem assim, quase nenhuma renda. Né? Foi desesperador. Né? então Corremos atrás de cesta básica, de, de algum edital que pudesse contemplar isso. Né? Está então, aí, aí as necessidade das políticas públicas né, para a juventude, de cultura. E muita gente que frequenta o Islam, eles querem viver disso, né? eles querem ter essa profissão para a vida, né? então viver de cultura, não querem ter um outro trabalho, né? que a cultura seja sua renda. E é necessário que tenha políticas públicas para isso. Né? Não, tá impossível é né, concorrer a qualquer tipo de edital é, federal, porque diminuiu muito a verba e reduziu tudo. né Então esses, esses poetas não acessam esses editais, então, temos que facilitar isso, criar políticas públicas, vem né? Lógico que essas leis que vieram ajudaram muito, ao o Di Blanc, é, muitos slams ganharam, repartiram entre os slams, atingiu muita gente, então é necessário que tenham um mais, né? Ainda no município, assim, é, a gente conseguiu algumas coisas, no estado também um pouco, né? mas em âmbito federal, é, nada, né, praticamente eu vejo assim que nos islãs as pessoas buscam né, uma renda através da sua sua arte, né? vendendo livros, zines, todos os produtos, a circulação, é, se apresentando de islã ou outras cidades, outros estados. Né? a gente organiza aqui no Brasil a Islã BR, né? que é o Islã, é o Campeonato Brasileiro de Poesias Faladas, que tem em quase todo o estado brasileiro. e a gente fica desesperado em ver as situações do Nordeste, do Norte, que não consegue tem é que sustentar o islã, muitos o acabam acaba, acaba é, parando de existir, as poetas desistem de fazer poesia porque não estão mais aguentando. Tem que voltar um trabalho como o Missa a entregar, é, trabalhar com um aplicativo de entregas, né? e abandonando a sua arte, né? a sua reflexão sobre a vida. Então, na minha visão, a única coisa que poderia mudar esse, esse panorama seria um novo governo onde a gente pudesse atingir nacionalmente, né? precisa atuar junto, em conjunto com o país. Todo mundo a gente envia um poeta para o Mundial, né, na França, até então foi na França, agora vai começar a circular, e, e a gente vê como é importante essa organização nacional, principalmente para esses outros estados que são desassistidos, né, que são de mais, menos recursos, e lá os poetas estão sofrendo muito mais. Então, estamos na perspectiva de mudança, de luta, para que mudemos esse governo, né? a juventude, pelo menos a do Islã, está muito empenhada nisso, para poder mudar esse quadro, para que a gente possa avançar, e que as pessoas não, não percam essas pessoas para esses aplicativos que só sugam, né? E as pessoas vão morrendo em, nas entregas, ganhando um salário precário, sem nenhuma condição trabalhista, digna. E na cultura, pelo menos, é uma coisa que a gente ama é, fazer e consegue com recursos, viver razoavelmente bem. Né? Obrigada, Emerson. E assim, aproveitando que você falou né, sobre isso, sobre as coisas que são esperadas pela juventude é, de um futuro governo, eu queria é, pedir para a Nádia falar, além desse ponto da cultura, é, o que a juventude espera é, ver no, no, num plano de governo para que possa ter mais perspectiva no Brasil? Considerando também que as juventudes são muito diversas, né, não é? Quando se fala de juventude, estamos falando de muitos grupos. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que é necessário para oferecer uma perspectiva para os jovens não terem mais vontade de sair do Brasil, né, como você mesma mencionou. Rose, a gente tem uma frente com mais de 40 organizações de juventude que representam juventudes a nível nacional, que está justamente debatendo isso. O que é que a gente quer desse novo Brasil que a gente quer construir? E, óbvio, existe uma lista enorme que eu poderia dizer aqui das coisas que as juventudes mais diversas desse país precisam agora. Mas a gente elencou algumas coisas prioritárias. É, a principal delas é que a gente consiga restabelecer uma política de juventude no nosso país, tem uma Secretaria Nacional de Juventude que, novamente forte, tem um fundo destinado à juventude, tem um conselho de juventude que atue em parceria com o governo federal, porque as políticas públicas não vão ser construídas se elas não partirem da base, se elas não partirem das próprias juventudes, para pensar as juventudes e para as juventudes. Então, nós precisamos ter órgãos, nós precisamos ter representatividade para isso, que de fato funcione, que de fato tenha fundo, para que essas políticas públicas possam transformar a vida da juventude, e assim a gente consiga colocar em prática. Mas, para além disso, a gente elenca como fundamental, essencial, prioritário, educação, segurança pública, saúde, é, a gente que coloca como prioritário uma gestão ambiental que nos garanta o um futuro, com, com meio ambiente preservado, nós colocamos a, a necessidade da cultura, do esporte e do lazer como uma coisa prioritária, e principalmente trabalho, emprego e renda. Todas essas coisas juntas conseguiriam, a priori, nesse primeiro momento, há pouco tempo, né, em pouco tempo assim, construir uma segurança para as juventudes brasileiras. Nós somos um país, o país que mais mata juventude negra. Nós somos o um país onde as jovens mulheres não conseguem emprego, não conseguem estudo. Nós somos o um país onde a população jovem LGBT não consegue acesso à saúde, onde não há política nacional de saúde para a juventude. Nós somos um país onde esporte, lazer, cultura é tido como direito de luxo, né? Até fato de luxo e não como direito constitucional. Nós temos juventudes Brasil afora que se quiserem estudar, tem que sair dos seus territórios, tem que partir para longe das suas famílias. Nós sabemos muito bem que quando você investe no jovem, você não transforma só a vida daquele jovem, você transforma a vida de toda uma família, de toda uma comunidade, de todo um território, da nossa quebrada, do local que a gente ocupa. Tudo aquilo se transforma. Então, não dá para transformar uma coisa e toda uma realidade investir apenas uma coisa. Né? Então, se a gente investe em segurança pública, esse jovem consegue ter dentro de si mais coragem para poder fazer uma universidade à noite. Porque jovens mulheres não têm essa segurança, porque quando vão voltar para casa, correm muito risco. E aí, esse jovem, para conseguir realizar esse sonho de de ocupar uma universidade pública, agora que ele tem mais segurança para voltar à noite, ele vai querer uma educação onde ele possa com certeza ser educado, não só a nível profissional, mas também a nível social, então nós temos que investir em educação, garantir que esse jovem consiga adentrar uma universidade pública ou consiga uma bolsa numa universidade privada, mas ele não basta só estudar, você tem que estudar e conseguir trabalhar. Então, política de primeiro emprego para a juventude, política de investimento no, na renda de uma juventude que consiga, assim, construir a sua vida no mercado de trabalho. E quando você constrói sua vida no mercado de trabalho, você quer viajar, você quer investir em cultura, você quer investir em lazer, você quer ter uma vida saudável também para continuar percorrendo essa vida de trabalho e de lazer, então você também vai praticar um esporte, e com isso você quer uma vida saudável, você precisa de saúde, você precisa conseguir chegar aos hospitais, você consiga, precisa conseguir chegar a esses tratamentos, tudo está interligado, você garantir a vida da sua juventude. Então, essas coisas são essenciais. Para além disso, a gente pode pontuar muita coisa, né? Nós estamos pensando muitíssimo em, em como que a gente consegue organizar, que as políticas públicas de juventude se tornem políticas de Estado, para que quando chega, né, Deus me livre, aconteça de novo, Oxalá nos, nos permita que não, mas que quando chegue aí um golpe, se chegar um golpe, a gente não tenha de novo as, as políticas públicas para a juventude sendo destruídas como o primeiro projeto, nos primeiros 100 dias de governo golpista, como aconteceu com o governo Bolsonaro e o governo Temer, porque são políticas de Estado, garantir política de Estado para a juventude é garantir prioritariamente que a juventude sempre vai ter por onde percorrer seu caminho para se tornar um cidadão, para se tornar uma cidadã com educação, com trabalho, com renda, com esporte, com lazer, com saúde, com meio ambiente. Tudo isso é interligado. Então, quando a gente consegue pensar todas essas coisas como prioritárias, todas são prioritárias, não dá para definir uma mais prioritária que a outra, a gente garante que essa juventude, alcançando um direito, alcance outro, alcance outro, alcance outro, e assim a gente permaneça não apenas vivo no Estado, né, no ser, mas vivo também no pulsante, no conseguir viver, no saber aproveitar essa vida e ter esse direito. É muita coisa a fazer mesmo, né, Nadia? E aproveitando aqui a deixa, né, que você elencou tantas prioridades dos jovens, eu queria, a gente está agora num, assim, num momento pré-eleição, né? É, eu queria perguntar para o Emerson, é, como que você vê o papel da juventude nesse período pré-eleitoral para construir um, um projeto mesmo de vida, né? Futuro, assim, para o Brasil. O que, que você acha que a juventude pode fazer para construir esse projeto? Desde já, digamos assim. A juventude traz todas as questões, né? Que estão... Gente, aí nova visão, de que algumas pessoas que já estão há algum tempo na política pode estar com uma, é, uma perspectiva ali cristalizada, né? Você tem de pessoas ali que estão vivendo, não viveram a era Lula, por exemplo, né? Eram crianças e agora estão adolescentes e querem transformações reais, né? palpáveis. Assim. É, como disse, eu acho que elas estão, essa galera que eu tenho mais contato, né? São mais jovens do que eu ali. Então, pautas muito urgentes, como a Nádia já colocou muito bem ali das questões, não, não muda tanto o que ela disse, é, é o que eu vejo também na, na galera, né, que mais participação, que, seja, que venham deles, né, eles querem não só ficar apoiando, querem também é, participar junto, que sejam ouvidas as pautas. É, acredito que é, as questões... É, gênero de raça social tão bem evidentes sim isso vai esse novo governo sim nessa mudança vai ter que olhar isso com mais atenção do que olhou no passado A é que eles a juventude quer que tá lá junto né é desse junto tanto no plano de governo quanto na hora das ações né é isso mas tudo mais é saúde é educação né? para poder fazer a cultura de um modo é mais tranquilo, né? A cultura acaba não sendo a, as primeiras pautas, porém, ela também é fundamental que constrói uma sociedade, né? No pensamento, todo a construção necessária para uma nação é a cultura, né? Mas para que isso ocorra, as pessoas precisam comer, precisam estar com saúde para poder produzir cultura, né? Então a juventude tem que estar, tem que estar à frente, tem que ser ouvida seriamente né? nessas questões. Elas estão falando. É um exemplo disso, só um, tem vários outros, mas é nos islãs. Né? A gente um dia mostrou um vídeo para Lula, falou assim, Lula, escuta isso aqui, ele gostou, assim, tem que ouvir essa molecada. As poesias, elas falam sobre isso, na verdade, os poemas dos islãs é quase uma carta é, enviada a, a ex-políticos, a quem está ali à frente, sem... as pautas estão ali, então as pessoas que estão, as lideranças têm que é, ouvir eles. Um dos exemplos é as poesias dos islãs, e dali vai sair muitas coisas é, interessantes, necessárias para o país. Obrigada, Emerson. Falando um pouco agora mais assim sobre a luta dos estudantes, com a Nádia, eu acho que, do mesmo jeito que o Emerson disse que muita gente saiu do slam porque tinha que trabalhar como entregador para sobreviver, muitas pessoas abandonam a, a escola ainda, muito jovens, porque precisam é, fazer esses trabalhos né, de de entrega, que, que é o que tem né, atualmente, que tem uma crise muito grande no mercado. E eu acho que isso é uma coisa que vai desde o ensino médio, me corrija, me corrija se eu estiver errado mas eu acho que vai desde o ensino médio até a universidade. Na universidade também muita gente entra pelas cotas, jovens periféricos que conseguiram, pela política de cotas, chegar à universidade e acabam não dando sequência. O que, que você acha que poderia ajudar a contornar esse problema no Brasil, Nádia? política de permanência, né, não só assistência estudantil para a gente entrar, mas também permanecer, não só na universidade, mas também na escola. É, a gente teve, desde a, de o começo da pandemia, mais de 400 mil jovens largando a escola no Brasil, é o maior número de, de evasão escolar em décadas, justamente porque esses jovens precisaram ajudar dentro de casa, ou porque esses jovens não tinham como assistir às aulas de modo remoto. Nem todos os lares no Brasil têm computadores, nem todos os lares no Brasil têm acesso à internet, nem todos os lares no Brasil têm celular, muito menos no meio de uma crise financeira, como a que a gente passa nesse momento. Então, esse jovem teve que fazer uma escolha. Ele teve que fazer a escolha de ou ficar em casa e estudar, ou ir para a rua e tentar conseguir dinheiro, para ajudar nas contas e conseguir alimentar a sua família, tanto quanto seus pais, ou esse jovem não tinha opção. Para além disso, é, dentro das universidades, não é inclusive porque a escola, uma universidade é pública, é, que ela é totalmente gratuita, você tem livros que você precisa comprar, você precisa imprimir trabalhos, você precisa, enfim, se locomover, chegar até essa, essa universidade, você precisa comer então, não é só passar no vestibular na universidade pública, é preciso permanência, é preciso políticas públicas para ajudar esse estudante. A juventude que é de quebrada, essas juventudes periféricas, passar no vestibular nem sempre resolve o problema. Você tem que passar três horas no busão para você conseguir chegar na universidade, você não tem o dinheiro, porque com a alta do diesel, o preço das, das passagens cada vez está maior. Quando você é uma jovem mulher, como eu bem disse, você não consegue voltar de dar a universidade para casa com segurança, se você estudar à noite, quando você, ou se você estuda muito cedo. Se é uma escola, normalmente ela é só meio período, e aí você tem que trabalhar no outro período para ajudar na sua casa, e, se, e sobra apenas um período para você poder descansar, fazer as atividades, você está cansado, você ainda é uma criança, um adolescente. Então, a gente tem que fazer política de permanência, entender que o estudante, ele não é só gasto, ele é um investimento no futuro do país. Entender que quando você adentra a universidade, você precisa muito mais do que um professor lá na frente dando aula, você precisa ter toda uma rede de apoio para você poder exercer também o seu direito enquanto estudante. Então, nós temos que pensar em política de assistência estudantil e permanência. Esse jovem que entra, ele precisa ficar durante seu curso, ele precisa formar, e precisa conseguir emprego. Esse jovem que está no ensino médio, ele tem que adentrar o um ensino superior, um ensino técnico, ou ele tem que ter o direito de adentrar também no mercado de trabalho com, com direitos trabalhistas, com uma oportunidade real. Isso a gente tem que pensar todo mundo junto, né? ouvindo toda a sociedade, até porque as realidades são muito diferentes. A realidade que você pega para é, chegar à universidade de São Paulo, não é a mesma realidade na cidade de Goiânia, que é a minha cidade, que não é a mesma realidade para a universidade no interior de um estado pequeno, que não é a mesma realidade para a universidade no norte do país, onde o povo amazônida precisa passar horas, inclusive, dentro de barcos para conseguir estudar. A gente tem que pensar isso de modo geral e só constrói política de modo geral dessa forma, ouvindo principalmente aqueles que precisam. Então, não adianta a gente pensar que investir em educação é só aumentar a vaga de vestibular, não adianta a gente pensar que investir em educação é só abrir uma universidade que não tenha restaurante universitário, porque o estudante que está lá não vai conseguir se alimentar, porque o estudante que está lá não vai conseguir chegar nessa universidade se a gente não tiver passe livre para estudantado, se a gente não tiver políticas que auxiliem nesse processo. O estudante ele precisa também de políticas que consigam dar assistência para que ele termine a sua graduação, que ele termine o ensino médio. E, e nisso nós sempre fomos exemplo, né? nós construímos políticas públicas que ajudaram centenas de milhares de pessoas a se formarem é, a maioria dessas pessoas eram jovens negros e negras, era uma juventude LGBT que nunca tinha pisado na sala de aula, eram pessoas trans, transexuais que nunca imaginaram conseguiriam encerrar o ensino médio e que tiveram as suas vidas completamente transformadas. É uma juventude interiorana que nunca pensou que podia ir para a capital para estudar e ainda assim sem curso e conseguiu fazer isso com casas universitárias, com toda a estrutura que a gente conseguia dar, mas os tempos, estão piores, então, é preciso pensar três vezes mais em como transformar tudo isso, em como transformar a realidade desses estudantes, e é nessa perspectiva que a gente pensa em educação, que seja pública, gratuita, de qualidade, universal, mas que também entenda todas as características ímpares que essas juventudes, e não juventudes, inclusive, que entram dentro do processo da educação brasileira, precisam atravessar para a gente sair formado. Não é só entrar, é estudar com qualidade sair formado com um diploma na mão dentro do mercado de trabalho. Obrigada, Nádia. Falou muita coisa também agora, e eu queria perguntar uma coisa para o Emerson, dentro dessa ideia né, das, das lutas e projetos dos estudantes. É possível aprender a fazer Islam? E você acha que, que inserir esse tipo de, de aprendizado, esse tipo de conteúdo... Nas escolas, seria uma forma de estimular também os jovens a frequentar a aula? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você conhece alguma experiência desse tipo e se você acha que poderia é, ajudar. Sim, totalmente. Nós, o coletivo Islã da Guilhermina, nós organizamos um projeto chamado Slam Interescolar SP. É um projeto onde a gente é, chama os slammers, que são os poetas que frequentam os slams, eles passam por um ciclo formativo e cada um fica responsável por um número X de escolas. Por exemplo, em 10, 20 escolas, e aí cada um vai duas vezes numa escola, ele vai uma vez, faz uma oficina, faz um encontro formativo, é, estimula as pessoas a escreverem, depois ele volta né, na mesma escola e faz um slam na escola. Então, sim, é possível aprender, todo mundo pode fazer poesia, né? todo mundo acho que escreve, escreveu um versinho e deixou guardado, então, o Islã ele é somente um campeonato, né? o que você faz é a poesia, é uma poesia que qualquer pessoa, a realidade, pode fazer. Então, esse projeto aí vem já tem há oito anos que a gente desenvolve, cada vez maior, mais gente se envolvendo, e aí os temas que são tratados nos Islã das ruas acabam entrando nas escolas. Então, como disse, algumas pessoas muito jovens, 12, 10 anos, já começa a refletir sobre questões políticas, né? sobre em tudo que está envolvido a sociedade, eu fui ontem numa escola no interior, em Barça Paulista, e eu dei uma palestra, né falei poesias, senti ver eles a participarem, aí uma menina ficou escrevendo, aí terminou, ela foi para casa, ela voltou e falou assim, eu escrevi uma poesia, porque eu vi você falando, e ela fez uma poesia assim feminista, falando sobre a sociedade, de como é o machismo, como a falou, de voltar para casa à noite sozinha, e eu... O perigo, a violência, o machismo, o patriarcado. Falei, nossa, você escreveu isso porque você me ouviu, né? Eu nem falo dessas questões, né? Mas ela se sentiu estimulada, né? De alguma maneira, uma revolta, alguma questão que eu coloquei ali que ativou nela uma vontade de colocar no papel essas questões. Né? Então, ela já era uma pessoa politizada, pelo jeito, né? Tinha 11 anos e ela foi uma coisa enorme, e aí leu à noite, Ficou né? fiquei na escola aos três períodos, manhã, tarde noite, ela voltou depois e leu para os outros alunos. Então, esse projeto, ele não só esse, mas esse é o que a gente, nós desenvolvemos, eu acompanho, eu sou um poeta formador, né? que é que a gente chama assim, que é essa pessoa que vai até a escola, é, e depois junta todo mundo no teatro, enfim, aí as escolas todas participam, a gente ganhou um o Prêmio Jabuti com esse projeto, né? que... A pandemia a gente conseguiu fazer mesmo é, com as dificuldades que as pessoas não tinham telefone, não tem internet, mas houve uma solidariedade muito grande do professor e dos amigos. As crianças foram para casa do professor, ou para a escola que abriu, ou para a casa de um amigo que tinha uma internet e conseguiu participar. É, então, é necessário, fez um livro também, chamado Das duas para as escolas, das escolas para as duas. Na capa que estão os alunos, né? Pode reparar que são bem jovenzinhos assim no fundamental 2 e médio é, foi através também de uma política pública chamada o lei de fomento à periferia é um edital uma lei municipal criada pela periferia né acho que é a única lei daqui do município de São Paulo que não foi criada por nenhum vereador quem escreveu foi um movimento cultural das periferias né com a participação também dos lans é, ativamente e aí a câmara vereadora teve que aprovar e foi implementada é, na gestão Haddad né é, aqui do Partido dos Trabalhadores. Todas as leis que nós temos aqui, cultural, foi implementada na lei, nas gestões é, do PT, da Marta e Haddad DAT. Foi onde a gente conseguiu avançar, né? Com várias políticas públicas. E esse último, que é, um, é a maior lei que nós temos aqui, de exemplo, no país todo, que é o fomento à periferia. Né? Aqui, por mim, assim, sinto muito orgulho disso, porque esse é um exemplo, né? É uma grana bem grande, que ela é dada, é dada assim, né? chegar Chega até as pessoas, através de pessoas... É, civil e não uma ONG, não né, uma instituição para não ficar preso. Então quem ganha um coletivo periférico tem que ser da periferia, tem que ser um coletivo. Então isso a gente fez questão que fosse mantida. Então mesmo no governo hoje de direita no município de São Paulo ele não consegue derrubar essa lei. Então, a gente continua acessando isso. Então você vê a importância que tem as políticas públicas, né, para virar política de Estado para que e é a hora, quando entra um governo progressista, de implementar, aprovar, para quando não tiver mais um poder, que essas políticas continuem acessando. Né? Temos duas leis aqui. Uma é o VAI, é, Valorizações das Iniciativas Culturais. Essa foi criada por um, um vereador do PT. E pô, foi uma grande revolução. Né? Ela também começou, o primeiro edital, a chegar por pessoas físicas e não jurídicas. Isso muda toda a relação. É um grupo de jovens. esse VAI tem que ser jovem. Jovem e periférico. Né? Para mim é um grande exemplo de políticas públicas, esses dois editais, que tem que ser é, difundido e implementado em outras cidades do Brasil todo. aí. Né? Então, é, mostra que nas escolas tá a mil por hora, assim, a gente já tá, atua em 200 escolas do estado de São Paulo no interior, interior litoral, fazendo esse trabalho de incentivar a poesia. É, é lógico que a gente não tem nenhum partido, o projeto, né? evidentemente, ele é um, mas ele é um projeto progressista, né, que traz questões para frente, fala da mulher, da questão racial, tudo isso aí, LGBTQIA+, respeito ao próximo, e os alunos entendem rapidamente isso, já coloca no papel e passam a questionar a escola também, né, a gestão escolar, muitas vezes também é reacionária, e os alunos ali dentro são uma resistência a isso. E a gente tem visto isso nas escolas de quebrada, um grande engajamento das pessoas, mas vamos ter até um contato com hip-hop, com, com slam, com uma outra forma, com, é, elas mudam e tenta mudar o seu ambiente escolar. Legal, muito bacana mesmo esse, esse projeto. Tudo isso que você falou né, são informações importantes também. As pessoas saberem que podem acessar esses projetos, que existe esse recurso. E eu agradeço aqui pela, pela participação de vocês. Nós estamos chegando ao final do nosso programa E eu queria pedir para vocês falarem coisas que vocês consideram importantes Sobre esse tema, sobre a luta dos jovens é, Antes da gente se despedir aqui de quem nos assiste Começando pela Nádia Gente, acho que é importante que nós pontuemos Que a juventude pode, vai e quer decidir o processo eleitoral desse ano então, você que é um jovem, que é uma jovem, que está aí nos assistindo, que quer construir o seu espaço, não só na política, mas também quer construir o seu espaço no futuro do país, quer ajudar a construir o que vai ser o nosso plano, o nosso programa, o nosso projeto de país, não, não pense duas vezes. A política precisa de novas caras, ela precisa ser reinventada, ela precisa ser ocupada pelas juventudes brasileiras. Nós somos o futuro, mas nós queremos construir o futuro a partir do presente. Então, não se privem de construir esse processo, sejamos todos protagonistas desse momento. Ninguém vai poder falar melhor das juventudes brasileiras, do que nós queremos, podemos e fazemos do que nós mesmos, do que nós mesmas. Então, que a gente saiba que nós seremos decisivos, que é o nosso trabalho, que é a nossa militância, que é a nossa vontade, que vai tirar o fascismo e o ódio, do poder e vai, vai trazer de volta e reconstruir a esperança que todos nós precisamos para seguir em frente. Então, que a juventude ocupe seu lugar, que é de destaque, de protagonismo, que esse Brasil vai voltar a ser nosso, nós vamos devolver o Brasil para as juventudes, de uma vez por todas nós vamos colocar o jovem como detentor de direitos, de uma vez por todas nós vamos colocar o jovem como prioridade, não só do orçamento, mas da política, porque a política é nossa, ela nos pertence, nós vamos ocupar ela, jovens, mulheres, negros, negras, LGBT, o povo pobre, o povo humilde desse país vai ocupar a política de novo, porque é assim que se constrói um país forte, quando você ouve a base, quando você ouve o povo e principalmente quando no poder estão aqueles que se parecem com a gente, que tem a nossa cara, a nossa voz, é a nossa vez, é agora. Muito obrigada pelo convite, Rose, muito obrigada a suas Periferias, a Juventude do PT está sempre à disposição para construir junto com vocês, com a FPA, esse Brasil que precisa tanto nos ouvir, que a gente ouve tanto, que a gente precisa conhecer cada vez mais. Então, sempre de parabéns. Ah, muito obrigada, Nádia, agradeço demais também sua participação aqui no nosso programa. E é isso mesmo, está na hora de construir uma nova foto na né, política, com representantes de, de todas as pessoas, e não apenas de algumas, como a gente tem até agora. E aí eu queria, então, que você também falasse, Emerson, o que você quiser para se despedir aqui de quem nos acompanha hoje. Bom, é. a já deu o recado, o que ela falou é fundamental, necessário. É, o que eu digo para vocês aí, um recado para a juventude é, escrevam, escrevam poesias, né? coloque no papel o que você sente, a sua, suas angústias, a sua visão de mundo e participe de algum alguns sarau na sua cidade. Tenho certeza que tem algum próximo a você. Se não tiver, crie, passa você na sua escola, na sua associação, na sua praça, reúna pessoas, porque também é uma forma da, da gente se organizar politicamente. Então obrigado aí pelo convite, reconexão periferia, estamos juntos. Obrigado Bozia. Nádia, essa, esse dia aqui, esse bate-papo aí, muito incrível, gratidão aí, tamo junto. Obrigada, Emerson, por ter aceitado o nosso convite, foi ótima a sua participação, e o nosso programa fica por aqui, agradeço a todos e todas que nos acompanharam até agora. Até a próxima.